Olá, aqui é a Daniele dos Anjos Schmidt, instrutora do curso Produção de Documentos Digitais Acessíveis. Vamos ver agora quais são as recomendações de acessibilidade para o uso da cor em documento. Nós devemos ter cuidado com as cores escolhidas para uso no documento, pois algumas pessoas não distinguem cores ou visualizam as informações apenas em preto e branco, são daltônicas ou têm baixa visão. Sendo assim, recomenda-se não utilizar a cor como única forma de transmitir significado. Além disso, é importante garantir um bom contraste entre a cor da página e a cor da fonte. Se precisar destacar o texto, dê preferência para o uso do negrito e não a diferenciação por cores. Não utilize marca d'água ou imagem de fundo. E não formate o texto com efeito de intermitência. Vamos ver, então, como formatar a cor da fonte em documentos. Vamos selecionar o texto desejado, clicando no início do texto e arrastando o mouse até o final. Na barra de formatação, nós podemos clicar no ícone da cor da fonte e selecionar a cor desejada. Neste caso, selecionei a cor azul. Temos também formas incorretas e corretas na hora de transmitir informações. Não podemos transmitir informações apenas pela cor. Como, por exemplo, é, distinguir alunos aprovados e reprovados apenas pela cor verde e vermelha, por exemplo. Por quê? Porque quem não enxerga ou não diferencia cores não vai saber qual aluno está aprovado ou reprovado. Neste caso, nós teríamos que usar este exemplo. Além do uso da cor, utilizarmos também o texto ao lado, dizendo quem está aprovado e quem está reprovado.